Aumentar a passagem eu acho um absurdo porque é o seguinte, tem tantos pais de família aí que tem três, quatro filhos e às vezes ganha um salário mínimo. Como é que ele vai manter os filhos dele todo dia aí para a escola? O transporte público em São Paulo acho que não acompanhou, não se envolveu em nada e você vê que aumenta a passagem, mas a qualidade permanece a mesma no mundo dos outros. O prefeito poderia moderar mais e diminuir essa passagem. Deixar como estava. A gente tá aqui no Teatro Municipal, a gente chamou esse ato depois que o Dória anunciou um aumento de 4 reais, mas a gente já vinha se mobilizando desde o ano passado, quando ele falou que não ia mexer na tarifa, mas ele mentiu desde o começo, porque ele aumentou a integração fez cortes no passo estudantil, aumentou os bilhetes temporais e agora mais esse aumento, anunciou corte de linha. Então a pessoa que mora na periferia e tem que pegar mais de um transporte para vir trabalhar, ela está tendo que gastar 7 reais pegando o trem, o metrô e o ônibus. É quase um... É, quase não, é um terço do salário mínimo. Isso restringe as pessoas de circular pela cidade e acessar outros direitos, o direito à moradia, o direito à educação, o direito à saúde. Uba, escola, o passe livre, não é escola. É uma atrocidade o que está acontecendo em todo o país, é, principalmente com relação à passagem. A diversa, são diversos os fatores e eu acredito que a única solução é o povo estar tá na rua, todo mundo junto. É isso que me motiva, a gente tem que estar tá coletivamente. A gente vive numa cidade onde é feita para todo mundo, não dá para ficar na minha casa reivindicando através do, de uma internet. Então é, é preciso estar tá aqui. Não é só para ir trabalhar, as pessoas têm que aceder a essa cidade para usar todos os espaços que ela tem a oferecer e para construir o que é São Paulo. Os atos contra o aumento da tarifa normalmente tem muito contingente policial e muita repressão, porque a gente sabe que são manifestações que abrangem uma grande parte da população e as pessoas realmente estão indignadas com o aumento e todo o aumento, porque todo aumento exclui pessoas de circular pela cidade. Chega de tarifa e de político, babaca. A gente. Nós não vamos sustentar o ladrão de Brasília não, chega de andar de chatinho porra Chega de andar de chatinho, acabou Acabou vou parar de pagar o imposto desse canalha aí ó Refregado